Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Manuel André, sou profissional de marketing digital e autor do site conhecimentolucrativo.com Nesse vídeo rápido, eu vou te ensinar como sacar sua comissão da plataforma Monetize, tá ok? Só que, primeiro de tudo, você tem que ter sua conta confirmada aqui, ó, na Monetize você tem que ter preenchido seus dados pessoais e os seus dados bancários é só você vir aqui em editar perfil aí você é, preenche seus dados pessoais e os seus dados do banco tá okay? depois de feito isso a monetize vai verificar a sua conta e quando quando tiver tudo certo sua conta vai ser Verificada, quando a conta é verificada aparece esse sinal aqui de, de que tá tudo certo, ok? Depois de sua conta, que sua conta for verificada, aí sim é que você tem direito a sacar a sua comissão na, na plataforma Monetize. E é muito simples sacar comissão na Monetize, você vem aqui em painel e vem em saque. Depois que você clicou em painel e depois em saque, vai vir para essa página aqui, que é onde aparece o seu saldo disponível e o botão para você clicar para solicitar o dinheiro que você quer retirar. ok? Aí Aqui embaixo tem mais outras opções que são, são os valores que eu já tirei antes. Ó. Esses valores menores aqui eu tirei só para testar minha conta, se tava tava tudo certo se estava tava indo mesmo o dinheiro para lá aí esse aqui é o meu histórico de saque que, que eu já retirei aí para você retirar o seu dinheiro você clica aqui no botão sacar solicitar saque aí vai vir para essa outra página aqui ó aí você escolhe a opção seleciona aqui o seu banco que é quando você preencher os seus dados bancários aí sua conta foi verificada aí aparece aqui quando aparece aqui o banco que você colocou lá no seu nos seus dados bancários aí você seleciona o banco aqui você escolhe o valor que você quer retirar se é 100 reais, 200 depois que você clicou no depois que você selecionou o seu banco e escolheu, escolheu o valor que você quer, quer retirar você clica no botão sacar ok e é assim o procedimento que você tem que fazer para quando você quiser retirar o, o dinheiro do da, da sua conta na, na monetize, tá ok como você como você viu é muito simples o procedimento Então era isso que eu queria te passar nesse vídeo. e Espero que você tenha entendido bem cada detalhe. Mas se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu te respondo o quanto antes, ok? E se você ainda não está tendo resultados na internet, eu vou deixar o link do curso que eu fiz para aprender a trabalhar no tráfego orgânico, ou seja, sem gastar dinheiro na internet. Você vai aprender a trabalhar no YouTube, no Facebook. E criando blogs. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. E qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo, ok? Que eu te respondo o quanto antes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.